do vídeo sobre o sistema operacional fuxia esse é mais um vídeo da série a pior história sobre linux que eu já ouvi e bom não adianta virem aqui tem gente que aparece aqui falando ai eu não gosto de vídeo de tretas ai faça vídeo que agreguem pare de tretas Ó, não adianta ficar vindo aqui com esse tipo de argumento que eu não vou parar de fazer vídeo assim se eu ver vídeo que eu não gostei eu vou debater não é direito da pessoa fazer um vídeo mesmo é, passando informação errada é direito meu de fazer um vídeo debatendo, eu não estou expondo a pessoa. Errado estaria se eu estivesse expondo ela. O que eu percebo é que a maioria das pessoas que vem aqui falar isso, querendo dar lição de moral e ética, duvido primeiro que ela viva isso. Segundo, é que assim, eu percebo que a maioria nem a opinião própria tem para tá estar é, vindo aqui falar isso. Uma prova disso é que em um dos vídeos da série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi, Teve um que veio aqui falando, nossa, ainda treta entre esses dois canais, oito meses depois que eu postei o vídeo, oito meses depois, sabe, eu olho e falo, caramba meu, tipo, não é uma pessoa que acaba tendo uma personalidade própria, ela só sai repetindo o que as outras pessoas falam, então assim, você não quer assistir, não gosta de treta, é só você fechar, e não assistiu, é direito seu, é igual um bom... canal de TV, se você não quer assistir, você muda de canal, você desliga a TV, ué. Só que eu duvido que esses que falam que não gostam não estão assistindo. E inclusive os vídeos que eu faço agregando conhecimento, elas não assistem, eu duvido que elas assistem. Aliás, quem ficar aqui pra assistir vai ganhar conhecimento da mesma forma. Então tá, hoje eu vim debater um vídeo sobre o sistema operacional fuxia. Eu assisti um vídeo de mais ou menos dois minutos e meio, o cara tentando explicar o porquê que o Google está desenvolvendo fuxia. E a maioria dos vídeos que eu assisto sobre o sistema operacional fuxia é tudo especulação. O primeiro que eu assisti, o cara falou que o Google estava migrando pro, pro fuxia porque o Android, ou seja, na verdade ele disse o Linux não é customizável. Meu, com base em que que o cara falou que Linux não é customizável? Eu gostaria de saber, gente, se Linux não é customizável, nenhum outro sistema operacional é. Agora surge esse outro vídeo, não sei de quem é também, o primeiro eu não me lembro quem foi, esse segundo o cara fez um vídeo de 2 minutos e meio e nos primeiros 30 segundos o cara soltou o seguinte que o Google tá migrando para Fuxia porque o Android é baseado no Linux e o Linux não é seguro e tem um monte de problemas e é isso que eu vim debater hoje, será que o Linux não é seguro mesmo? agora, como é que o cara mede que o sistema operacional não é seguro? como é que se mede segurança do sistema operacional? porque segurança ela é dividida não em camadas, mas em vários grupos diferentes. Sabe, é difícil você medir a segurança em um sistema operacional, porque ela tem várias formas de você ter segurança. São várias coisas, sabe, para você ter uma segurança em um sistema operacional. Uma delas, criptografia. Criptografia é uma segurança. E levando em consideração criptografia, dificilmente você vai ver um sistema operacional igual ao OpenBSD. E se a gente for levar criptografia como segurança... O OpenBSD é o sistema operacional mais seguro do mundo até hoje. O Firewall também. Inclusive, Linux tem um ponto de criptografia muito bom, muito avançado. Só que ainda não se compara ao OpenBSD. E eu vou considerar também que é difícil é, bater com o FreeBSD também. Pelo fato de que o FreeBSD acaba herdando do OpenBSD. Tal parte de segurança, tanto em Firewall quanto em criptografia na parte de módulos de segurança tá? porque assim, se a gente for levar em consideração ainda tem a parte de módulos de segurança que, bom, o mais conhecido é o SE Linux eu já contei a história aqui de como a NSA desenvolveu o SE Linux mas eu vou contar novamente o que acontece é que a NSA tinha planos para desenvolver um sistema operacional que ia ser usado internamente na NSA só que custo era elevado, o prazo de desenvolvimento era muito longo então foi onde eles tiveram a ideia o que, que a gente então desenvolve um módulo de segurança e utilize isso em outro sistema operacional já existente e foi onde eles pegaram o Linux e desenvolveram o S e Linux e incorporaram o Linux para ser utilizado internamente lá o código está disponível, tá no próprio kernel, você pode ver mas eles desenvolveram para que eles pudessem usar lá dentro e sinceramente o cara conseguiu penetrar no sistema realmente com o S e Linux cara é bom <risos> Tanto que, assim, dependendo do que você faz de configuração, é igual o Max Monteiro falou no vídeo dele, né? É perigoso você nem conseguir usar o seu sistema operacional. Você mesmo usar de tão seguro que ele é. Ele é tanto o seu próprio sistema operacional que nem você consegue usar. Aí é que tá. A Agência de Segurança Nacional Americana desenvolve um módulo de segurança pro Linux e vem falar que o Linux não é seguro. Difícil isso aí, né? Só que também não existe só o S Linux. Nós temos, por exemplo, também o WebArmor, que é... O padrão acaba sendo utilizado no Debian. Nós temos o Tomoyo, que eu me lembro que o Suzy utilizava o Tomoyo. Tem o Smax e tem mais um monte de outros módulos de segurança. Então, assim, nessa parte de segurança, módulo de segurança, Linux é seguro pra caramba também. Terceiro ponto: questão de hum, diamonds. Né? Não adianta virem aqui falar, eu já expliquei que diamond, a pronúncia é diamond porque vem do grego. Em inglês eles pronunciam diamond. É, não, que a pronúncia é DIMA, não é Daimon. Daimon é em grego. Pra gente falar é mais fácil. E eles não conseguem. A dicção deles não permite eles. Aí depois que eu já expliquei tudo isso, ainda depois aparece outra pessoa falando Não, não é Daimon, é DIMA. Pô, pelo menos acompanha o Não, então. Se você quer comentar, pelo menos acompanha. Se for fazer um, um comentário com crítica, né? Porque assim, se torna desgastante ter que ficar repetindo o que já foi dito. Então tá, na parte de Daimon's eu já expliquei isso inclusive também na série a pior história sobre linux que eu já ouvi que a ideia dos sistemas operacionais microkernel é você ter um sistema operacional onde o kernel é mínimo e você tem um, um conjunto de daimons independentes do kernel, né? eles trabalham independente e a sua intenção é tornar o sistema operacional mais seguro e mais confiável que assim, se de repente uma parte quebra, não interrompe no resto do sistema operacional inclusive essa outra daimon que quebrou, né? o serviço que quebrou ela pode ser reiniciada através até de outra Daimon. Só que eu já expliquei também que Linux tem Daimon também, onde os processos estão rodando é, de forma isolada do kernel, né? no user space. Não no kernel space. Lá vem os dois. Oh, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Oi. espera um pouquinho, pera um pouquinho. <coughs> Oxi. Então tá, aí tem a parte também de patches de correção. A parte de correção de bugs, na né? estabilidade, na né? segurança. Olha, dificilmente você vai ter um sistema operacional como, por exemplo, a distribuição Red Hat Enterprise Linux, Suzy Linux Enterprise, Ubuntu Server, Debian. Então, assim, na parte de segurança, correção de bugs, dificilmente você vai ver um sistema operacional como Linux. Na velocidade que tem para correção de bugs, difícil. Então cai por terra também. Essa parte de falar que Linux tem um monte de problemas. Problema, qualquer sistema operacional tem, mas um monte, da forma que falou, difícil, tá? Então, como é que se mede a parte de segurança do sistema operacional? Porque se você tem parte de criptografia, parte de módulo de segurança, parte de diamonds, parte de correção de bugs, é difícil você mensurar, assim, essa parte, dizer assim, ó, não é seguro. Não é seguro em que parte que o sistema operacional acaba não sendo até por exemplo na parte de sistemas de arquivos se você for levar em consideração olha o Hammer do Dragonfly BSD ele é um sistema de arquivos que assim se de repente o sistema quebra, ele se autocorrige, sem intervenção humana e isso acontece também nos ZFS, acontece no BTRFS a gente vê isso nos outros sistemas de arquivos também que é, se inspiraram nos ZFS para poder fazer isso Agora, tem outras partes sobre segurança o um sistema operacional que valem a pena ser debatidas aqui. Por exemplo, a questão de container. Container, assim, a aplicação ela vai rodar de forma isolada do resto do sistema. Então, assim, se de repente tiver um bug ali, ou se crachar, alguma coisa acontecer, ela não vai afetar o resto do sistema operacional, porque ela está isolada. Por isso que a gente vê, assim, aplicações que rodam em container. Se ela travar, você pode ver que o sistema operacional está livre. O resto do sistema operacional está livre. Está rodando tranquilamente. Tanto que é, eu vi que isso acontece no Xbox. No Xbox, assim, o jogo roda dentro de uma máquina virtual. Porque, assim, se o jogo travar, o sistema operacional não trava. É uma ideia parecida com, com o container que a Microsoft adotou dentro do Xbox. Sexta parte, a questão dos Unix. O Linux, assim como os outros Unix, e sim, Linux é um Unix. Não adianta a galera vir aqui e ficar chorando, falando que Linux não é um Unix. Eu já fiz um vídeo, expliquei que clones do Unix são Unix, dei links de referência, dei pontos históricos, de mostrei outros clones e mesmo assim que a gente fala assim, não, Linux não é o Unix, sabe? Parece que é perda de tempo falar com uma pessoa dessa. Então assim, sim, Linux é um Unix, a diferença é que ele foi feito do zero, da mesma forma que o Unix um dia foi feito do zero. E assim, ele herda toda a característica, todo o comportamento de um Unix. Eu separei algumas aqui, que inclusive gente, isso é matéria de LPI, tá? Que assim, como é que é o comportamento dos Unix? Vamos lá, no Windows é assim, ele executa aquele arquivo, o programa através da extensão .exe, .doc, ele vê a extensão do arquivo e ele executa de acordo com aquela extensão. Os Unix não, eles não se baseiam em extensões, eles se baseiam nos primeiros 1024 bytes do arquivo. Ou seja, no primeiro bloco do arquivo, lá está as informações que ele precisa para executar aquele programa. Eu já mostrei isso através do comando strings, que ele lê tudo aquilo ali para poder executar em seguida, tá bom? Ah, mas a interface gráfica aí já é um outro assunto a se estudar, mas a princípio é ali, nos primeiros 1024 bytes do arquivo. Segundo ponto, uh, arquivos comuns não são executáveis. Tá? Quando a gente dá o ls-l, se você vê o x, aquele x é simplesmente o bit de... para execução. Você tem o bit de leitura, o bit de escrita, ou seja, de gravação, você salvar o arquivo, e bit de execução. Aquele bit de execução é somente para programas, isso inclui comandos, scripts e para diretórios, ou seja, pastas, para você ter acesso a ela. Fora isso, qualquer outro arquivo não é executável. Se você, coloca, você pode colocar, por exemplo, no um mp4, por aqui, eu não sei, mas seu arquivo se torna vulnerável. Mas, por padrão, nos Unix, qualquer outro arquivo que não é programa, scripts e diretório, eles não têm o bit de execução. Inclusive, até na parte parecida com o container, é que os usuários eles rodam isolados uns dos outros. Então assim, se algum problema acontecer em um usuário, isso não afeta o outro usuário. Isso é comum nos Unix. E fora galera, agora a parte de segurança ainda vai envolver a parte de Hardening, onde você trabalha para adicionar mais segurança ao sistema operacional. Automaticamente o desempenho reduz, é natural isso acontecer, mas... Tanto que o próprio desempenho do OpenBSD não é lá grande, mas a segurança dele é sensacional. E é isso, eu quis fazer esse vídeo somente explicando sobre essa parte de segurança no Linux, se Linux é seguro ou não, e é um equívoco total. O que me incomoda não é o cara falar que, é, que não é seguro, é que assim, com base em quê? Com conhecimento em quê que ele fala isso? E é até um apelo para os canais que gostam de ficar falando no Linux sem saber de nada. Seguinte, vocês não sabem? Deixa para quem sabe, ué. Não é a área de vocês, deixa para quem sabe. Então é isso. Demais, o que falam sobre o Fuxi até hoje é mera especulação, tá? Tudo bem que hoje ele tem uma interface gráfica parecida com o do Android, mas pode ser que ele substitua o Android? Pode, mas também pode ser que não, porque aquela interface gráfica é unicamente para smartphone ou tablet. Você pode usar em painel de carro, por exemplo, em várias outras coisas. Painel de avião, sei lá, sabe? Assim, deixa o Google desenrolar a história para dizer para a gente o que, que é. Tá bom? Então é isso eu vou ficando por aqui, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, adicionar a playlist de vocês, uh, se não é inscrito não deixe de se inscrever, e falando sobre segurança eu quero indicar mais uma vez o livro White Hat Linux, que quem mandou foi o Elvis, tá? o Elvis Steinbach, lá do Rio Grande do Sul, e eu vou deixar o link na descrição tanto do livro dele quanto do canal que ele dá muitas dicas sobre segurança, tá bom galera? Tem live dele aqui no canal, já participou com a gente, foi da hora pra caramba. E esse livro, White Hat Linux, é muito bom, viu gente? E é isso aí, um abraço e falou!